Oi gente, muito prazer, eu sou o Mingau Oi, eu sou o Harley E no vídeo de hoje, a gente vai listar as músicas mais fracassadas do ano Significa que são as piores? Não, significa que fracassou Aí você fala, Mingau, gatinho, fofinho, por que você não colocou a música daqueles cantou que ninguém conhece, que as músicas ninguém ouviu? Bom, o motivo tá aí, ninguém conhece Fracassa é quando a pessoa tá no alto e cai Não significa que ela ah, tá lá embaixo, vai continuar lá embaixo, significa que ela tá um lixo mesmo Sempre foi um lixo, vai continuar um lixo não significa a música é ruim, tô falando que ninguém ouviu Então, vamos lá direto já dar seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha faz cocô na roupa E roda logo nossa abertura ridícula, que nossa abertura é um lixo mesmo Ai, feliz ano novo, não é Rale? Sim, feliz ano novo É, porque Natal já passou, roda a abertura ah, gente, primeiramente, antes do vídeo começar, só queria avisar aqui pra vocês que o áudio do vídeo tá um lixo mesmo, tá horrível, por causa que a gente comprou do celular, o celular é mais moderno, mas não sei porque o áudio é horrível. O outro celular é melhor, o áudio lá dele, mas a gente teve que dar pros outros, a gente tá meio de engano, se a gente fosse que a gente não tava aqui, tava lá em Las Vegas, passeando com a Kate Então, começa logo o nosso vídeo, deve ser um lixo também, então anda logo. Ai, ah, de novo antes do vídeo começar, a gente falar aqui de algum cantor ou que você gosta Você pode jogar hate na gente aí mesmo nos comentários, o problema é seu Contando que a gente fica famoso, a gente nem liga, a gente quer hater Contando que siga a gente, inscreve no nosso canal, ridículo mesmo A gente quer fama, faz tudo pela fama Harley, é que tá rindo de mim que quer tudo pela fama, Hale? Sim, eu não precisa você ser, repetir todas as Se você quiser até convidar a gente a participar da fazenda, a gente entra Mas não pode animar lá, né? Tá bom, vai, continua. Então, vamos começar agora de verdade. Bom, o quinto lugar é... Não, gente, não é la fama da Rosalía Weekend. Número 5 é... Boys, de Jesse Nelson e Nick Minaj. Bom, a música não foi tão fracasso assim, mas... A música até agora tá com 19 milhões de visualizações no Spotify, e no YouTube tá só com 18 milhões. Bom, a Camila Cabelo na hora 10 tinha muito mais, não tinha? Em Harley? Sim. Não dá pra falar que é super fracasso, mas, bom, a Zero Mix ano passado emplacaram um número 1 na Inglaterra, sei lá o que quer, é, no Parada Singles, com Sweet Melody, a primeira música da Jazz não foi tão bem assim, mas a música acho que ela até foi ok. O problema mesmo foi as críticas que a música recebeu por causa do Blackfish no clipe, Nick Minaj um bosta e muito mais outras coisas que algumas pessoas não gostaram da música, mas dá pra passar, o número 5 tá mais de leve. Mas alguma coisa pra você falar, Helen? Não! Então vamos pro número 4. Bom, gente, o número 4 dessa lista é um caso meio estranho. Por causa que essa cantora ela estreou muito grande lá em 2013 ou 2014, sei lá quando lançou essa música. E ela lançou dois álbuns muito elogiados pela crítica. Os dois fizeram muito sucesso de venda, com música é muito famosa. Só que aí veio esse ano, ela resolveu fazer o comeback dela depois de 2017 e ela voltou e flopou e ela voltou e falou, pô, eu tô falando da lógica, ela resolveu voltar com o um álbum meio praiano, meio hipster assim, e não sei se o álbum pegou não, o álbum é meio chato, sonolento. E só em comparativo aqui com os números de visualizações no YouTube, tem 24 milhões de views o clipe de Solar Power, que foi o primeiro single do álbum, e foi o single de Comeback, só por isso tem tanto. Mesmo assim também não fez sucesso não. Tem o clipe de Mood Ring, que tem só uns milhões, aí só vai ladeira abaixo, clipe lá de Fallen Fruit, 1.6, e o clipe novo que ela lançou essa semana, Leader of a New Regime, com 2.67 mil no YouTube. Tá bom, essa aí a gente não pode falar, porque a música acabou de sair, já já os views aumentam, né? E o álbum também estreou em número 5, na, na Bilba de 200, e o Melodrama, que foi o último álbum dela em 2017, é o segundo álbum, estreou número 1, então, há um problema aí. Mas a Lorde mesmo já disse que nem se incomoda com o fracasso do álbum, por causa que ela resolveu fazer o álbum que ela quis mesmo, por causa que ela já tem dinheiro. Então ela vai fazer o que ela quiser, se ela quiser fazer coisa ruim, a faz, se ela não quiser... E vocês viram o clipe novo dela lá, que ela tá fazendo fotossíntese, gente? Que eu li de vir até mesmo. Mas tá parecendo mais espaço São Jorge lá fazendo fotossíntese. Tipo, não foi feito pra isso, mas a Lott sempre foi uma pessoa que pegou muitos prêmios e esse ano no Grama ela não recebeu nenhuma sequer indicação. Então acho que tem um problema aí. E Mas pelo menos ela não tá tão ruim, ela é seu número 5. Tem gente aqui na lista que estreou pra lá de 200. Então vamos continuar falando, não pode dar spoiler. Bom, gente, agora vamos falar do número 3 da nossa lista, que infelizmente é ocupado por uma banda que a gente gosta muito. Não, não é nem banda, mas é grupo que acabou, no caso. E a gente tá falando das Little Miss com seu single de estreia sem a Jess Nelson, Love Sweet Love, que não fez barulho nenhum, na verdade. Elas já tinham lançado duas músicas de sucesso esse ano, como a música Confetti, com a rapper Sawiri E também a música Heartbreak Kenta que chegou no número 3 lá na Inglaterra E Love este Love não apareceu acho nem no top 10 Então essa música infelizmente foi muito fracasso No YouTube, aí, foi, tendo sido lançado o clipe em setembro, a música só tem 9.2 milhões de visualizações E sinceramente não dá pra entender porque a música fracassou, a música é até boa, elas estão cantando muito bem mas ela mereceu estar aqui na lista, mesmo a gente gostando, porque infelizmente fracassou. Mas é a vida, às vezes coisa boa fracassa, coisa ruim faz sucesso. Então vamos pular agora pra falar do número 2. Vamos lá. Bom, agora que a gente já tá chegando ao final da lista, os casos vão piorando. Vamos falar agora, número 2 é... Ela que ela, tinha muito tempo que ela não lançava nada em espanhol. Tinha muito tempo que ela não lançava nada, mas agora ela resolveu voltar ao mercado latino. E voltar às suas origens, que na verdade ela é latina E resolveu lançar um single chamado mesmo Tiatra, de quem eu tô falando, Cristina Aguilera Ela é o número 2 da lista Por causa que mesmo Tiatra, sinceramente É uma música que algumas pessoas não gostaram A gente particularmente adora Não é? Rale, vamos cantar A música não foi bem aceita Nem lá no mercado latino mesmo a música foi divulgada escolhendo em cima das três participações que uma delas é uma cantora muito grande na América Latina, uma das maiores, que é a Becky D. Mas nem isso fez a música ser um sucesso. Ela apresentou a música no Grammy Latino. Ainda teve a polêmica lá da Britney Spears. Foi nesse dia. E aí só vagabundo essa música. Ela tá só com só com 14 milhões de visualizações no Spotify e tem só 20 milhões de visualizações no YouTube. A música lançou acho que final de outubro, início de novembro foi por aí, mais ou menos e, e infelizmente a música não vingou depois eu ver com mais outra música Somos Nada, que também não vingou e a música ela faz parte de um EP lá que vai ser três EPs, vão formar um álbum sei lá se isso, e pra mesmo chat não vingou infelizmente, mas a gente particularmente gosta da música, então vamos falar agora do pior mesmo, do maior fracasso que esse aqui é fracasso mesmo, número um vocês vão descobrir agora. Bom, e agora finalmente a gente vai do número 1. Um. Tchan, tchan, tchan, tchan. Que que você acha que é, Harry? Não sei. Tá, e agora Hallie vai falar. Qual que é o número 1 um? falando da cantor que eu falo nome da música? bibi Rex. Isso mesmo. O número 1 um foi a bibi Rex com a música Sacrifice. Todo o álbum Better Mistakes foi enxurrada um de flop. Eu gosto muito da bibi Rex. Há 10 músicas dela, infelizmente, fracassou. Mas... É meio injusto por causa que ela estreou seu segundo álbum de estúdio depois de ter vários singles famosos. Passei com o David Guetta, com a Nick Minaj também lá, Rei Mama, todo mundo conhece. Todo mundo também conhece música nova da Doja Cat. Foi o único hit do álbum que foi Baby and Jazz, mesmo assim nem foi tanto. E eu acho que só foi hit também porque tem a Doja. E o álbum, o maior pico dele na Billboard de 200, sabe o que foi? 140 pra vocês terem ideia. E Sacrifice, que é o single mais fracassado do homem, que ela apresentou em todos os lugares, apresentou em TV, apresentou até no Big Brother. Vocês lembram? Apresentando BBB Brasil, vai com a Juliette mesmo. Ela só cantou até Sodatu lá. Bora bem perto. E aí depois a música flopou. Ela foi lançada em março e até agora só tem quantas visualizações? 24 milhões no YouTube. E infelizmente a Bibi Rex a fracassou, realmente não dá pra entender o motivo. Não dá pra saber se foi descaso. Não dá pra saber se as músicas eram ruins. Porque, tipo, pra mim não era. Eu não sei se o álbum foi bem revisado que a gente não pesquisou isso. Se vocês verem como é que a gente é ruim. Vai haver algum canal que é qualificado pra falar. Mas vocês estão aqui, muito obrigado por estar aqui. E a Bibi Rex, infelizmente, acho que foi um fracasso meio estranho, não foi? Ô oh, Rale? Foi. É, a gente gosta de algumas músicas gosta. Se é botar, já música, é boa, né? Sim. É, realmente é o consenso aqui da Bibi Rex com o álbum Better Mistakes, é, não tem explicação. Flopou inesperadamente, e agora vamos ver quais são os próximos passos da carreira dela. Depois disso, ainda lançou dois filhos, com o Tim Marrote, que apareceu na sonora do filme da Netflix, e é também lançou o lá, que teve até a Isa no clipe. Tá bom, gente. Agora que essas músicas que a gente vai falar aqui é só menções honrosas que elas não foram tão fracasso assim, mas sucesso não foram. Então, tem o single principal, a do último álbum daí, que ela disse que é o último álbum, né? Também não é? Daí Gazé para pra quem não sabe o que eu tô falando. A End Strip Club também não fez sucesso. Também tem. Fala aí errado? Dongoliet. É, todo mundo é tá achando achando Go Dongoliet da Camila aqui. A música não foi é tão flop assim, não, mas pelo menos nos Estados Unidos foi, então. Infelizmente está aqui. Também tem o, a música nova lá do Zen, tem música nova lá do Jonas Brothers, a Demi Novato com o álbum Dance do The Devil, que é a única música que na verdade fez um pouquinho de barulho, foi só a faixa título mesmo, mesmo assim, porque a música ganhou um documentário, que ela falou sobre a história dela, sobre o vice, a música também fala sobre isso, mas o álbum fracassou. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Feliz ano novo pra vocês. E fala tchau pra eles, Harley. Tchau. É, se você não gostou desse vídeo, coma cocô. O problema é seu. Ah, feliz ano novo também. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Dê like. Tralala. Xixi com cocô. Mais alguma coisa, hein? Não. Tchau. Se inscreve no canal. Harley tá rouca, não sei por quê. Então, tchau. Se inscreva no canal e boas festas. Harley e Mingau. E agora, com vocês, o show de Mingau e Harley. Cantando, vai reprando. É o mal fama, não vai querer te levar.